Sempre tive facilidade de fechar vendas, olhar no olho, usar a me posicionar como especialista sempre favoreceu a minha atuação de vendas. Mas acredite, eu tive que me reinventar quando o mundo fechou. Para quem está acostumado a fazer reunião presencial, se adaptar a uma reunião online, você precisa fazer algumas mudanças de tática. Eu separei cinco passos de matadores para você fechar uma venda numa reunião online e não pagar nenhum mico. Primeiro passo preparação. O maior inimigo de uma reunião online é a distração. Por isso você não pode deixar nenhum detalhe de fora. Você precisa se preparar muito bem. E para isso, o que é importante? Primeiro de tudo, ter uma boa transmissão. A pior coisa que tem é quando você está numa reunião online e a pessoa na outra ponta ou está travando, ou a imagem está ruim, ou você não consegue entender o que ela está falando. Qualquer falha nesse ponto, você vai distrair o teu interlocutor. Caso você não tenha uma boa parede, uma excelente opção é você usar um chroma aqui como esse. Ele chama Fundo chroma aqui verde de 140 cm. Ele é portátil e você consegue colocar ele na tua cadeira. Ele vai ocupar exatamente o espaço da tua câmera podendo você substituir esse fundo verde por uma imagem, por um fundo virtual, dando um aspecto profissional muito maior. A pessoa na outra ponta vai ter até uma dificuldade de perceber se você está de fato nesse ambiente ou não. Ah, e você que está achando que esse Chrome é caro, eu gastei R$199 na Amazon e me entregou em muito pouco tempo. Outro ponto importante, usar um programa profissional de reunião. Aqui na Growth, a gente usa tanto o Zoom quanto o Google Meet. Esses são os dois principais programas. Eles permitem com que você use diversos recursos que torna a reunião mais interativa e garante uma boa qualidade de transmissão e de interação. Outro ponto importante da tua preparação é você escolher um lugar silencioso. Se você vai fazer a tua reunião com criança chorando, cachorro latindo, pessoas à sua volta, qualquer barulho vai distrair a atenção do teu cliente. Vendas é um processo de transferência de informação. É quase uma aula e toda vez que você distrai, você diminui a capacidade de absorção de informação do cliente na outra ponta. Segundo ponto, Pesquisa. Cara, você tem que se preparar para a reunião. Você não tem que descobrir as informações sobre o seu cliente no momento que você parar na frente dele. Para isso, o que é importante? Faça uma boa pesquisa no LinkedIn, visite o site do seu cliente, analise o que ele usa hoje de tecnologia, pesquise no site de notícia, vê se saiu uma notícia relevante sobre essa empresa, analise a pessoa que você vai interagir, quanto tempo ela está na função quanto mais informação você reunir mais fácil se torna você fazer perguntas relevantes você fazer rapport e você se conectar como eu estou distante eu não estou presencialmente você tem que mandar muito bem nesse ponto para quebrar o gelo para estar mais próximo do seu cliente e a melhor maneira de você criar essa conexão é com uma boa pesquisa terceiro passo domine as ferramentas de videoconferência o zoom e o meet têm características distintas o zoom permite com que você grave a reunião tenha interação chat e até mesmo se você quiser compartilhar um vídeo com o áudio agora o que acontece você tem que estudar a ferramenta todas as ferramentas têm tutoriais por todos os lados no próprio youtube você encontra excelentes tutoriais que vão te ensinar a usar tanto o meeting quanto o zoom e essas ferramentas elas são muito distintas no zoom por exemplo você usa um aplicativo instalado no meeting ele roda no teu próprio navegador o teu fundo as interações o quadro a gravação tudo isso muda de uma ferramenta para outra. domine a ferramenta e já explique para o cliente que está na outra ponta qual que é a melhor dinâmica, como fazer uma pergunta, como levantar a mão para garantir que você terá interatividade e que você usa os recursos que estão disponíveis para dar um show na sua reunião. 4. adapte uma reunião online. Você precisa saber conduzir uma reunião online, ela é radicalmente diferente de uma reunião presencial. Lembra que a capacidade de ver e ouvir é modificada, uma vez que você tem apenas uma tela e a câmera dos usuários para conseguir fazer isso. Para ter sucesso na tua reunião online, tenha atenção aos seguintes pontos. Primeiro, peça para todo mundo ligar a câmera. Fala isso de maneira educada, mas diz que é importante a gente se ver para garantir que vamos ter uma reunião humanizada. Quando a pessoa está com a câmera fechada, a chance dela estar tá mexendo no celular, dela não estar tá prestando atenção em você, ou talvez ela não estar tá nem na frente do computador, é muito grande. Por isso começa. Gente, vamos todos ligar a câmera para que a gente possa se ver e assim trocar com mais eficiência ou podendo entender um pouquinho de cada um. Presta muita atenção na câmera de cada pessoa. Se o pessoal começou a bocejar, cuidado, tem uma chance da tua reunião estar tá ficando chata. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Não perda tempo outro ponto importante deixa claro a pauta e a agenda da reunião motiva as pessoas que estão na sala primeiro a prestar atenção porque tal conteúdo importante ou tal informação importante será disponibilizado antes de você entrar no assunto peça que todo mundo se apresente se tiver muita gente na sala essa apresentação vai precisar ser um pouco mais objetiva mas é fundamental você entender quem são as pessoas e quais são seus objetivos nessa reunião isso além de tudo ajuda a quebrar o gelo e deixar as pessoas um pouco mais próximas. um hack importante é anote o nome de todas as pessoas Toda vez que você perceber que alguém está se distraindo, chame essa pessoa de volta pelo nome. Quando você fala o nome da pessoa, você atrai a atenção dela. Dale Carnegie fala o seguinte, que o som mais agradável para o nosso ouvido é o nosso próprio nome. Usa esse REC a seu favor. Uma das coisas que atrapalha muito uma reunião online é as pessoas falarem junto ou de maneira desordenada. Então, defina as regras. Vamos usar as ferramentas de interação. Caso você queira fazer uma pergunta, primeiro levante a mão. Assim garante que a gente fecha o raciocínio de quem está perguntando antes de passar para a próxima pergunta. Assim você vai garantir interatividade, você vai garantir que as pessoas não vão sair com dúvida e também que ninguém vai falar junto. Sempre que possível, joga a bola para o cliente. Lembra, você nasceu com duas orelhas e uma boca. Num bom diagnóstico, você fala 30% do tempo e o cliente fala 70%. Tem um estudo importante que mostra que os vendedores de maior performance são os que sabem fazer as perguntas certas e passam com mais frequência a bola para o cliente. Use técnicas de vendas com maestria. Usar um bom spincele. Fazer boas perguntas, ser consultivo no ambiente online é mais importante do que em qualquer outro ambiente. O cliente tem que entender que tem valor sendo gerado e você precisa aumentar a percepção dele em relação ao problema. Lembra que na reunião online você diminuiu a tua capacidade de interação e de comunicação, já que só tem o vídeo e o som da sua voz. Então você precisa trabalhar muito bem essa ponta consultiva. Cuidado com a atenção. Vamos ser sinceros, a gente aproveita a reunião online para ver mensagem no WhatsApp, matar de e-mail e se distrair com as redes sociais. Tem atenção se as pessoas estão de fato presentes na reunião ou se elas estão apenas lá enquanto fazem outra coisa. Se você percebeu que o teu interlocutor se distraiu, usa o nome dele e traz ele de volta para a reunião. Frederico! Hum. Eu escutei, Frederico! Uma reunião eficiente mostrará como o problema do cliente será resolvido, isso dentro de um tempo certo sem ser algo improdutivo ou que está apenas cansando a pessoa na outra ponta. Tem um ponto de atenção. Reuniões com menos de 20 minutos ou com mais de 40 minutos tendem a ter uma taxa de conversão em venda menor. Então, toma cuidado com isso. Se a reunião for curta demais, tem chance de você não gerar valor. Se a reunião for longa demais, tem chance de você cansar a pessoa na outra ponta. Se você está sentindo que você não está sabendo fazer as perguntas certas, ou se o teu spin não está funcionando tão bem, aqui eu tenho um vídeo onde eu te explico técnicas de venda e como você pode ser mais consultivo. E aí, aprendeu a ser mais produtivo na sua reunião online? Importante, não adianta você fazer uma vez e não virar um processo. Muda o teu processo para garantir que cada um desses passos serão seguidos dentro das próximas reuniões dentro da tua organização. Se você é gestor de time, compartilhe esse vídeo com a tua equipe. Fala para cada um dos seus vendedores, assiste esse vídeo e traz um resumo que a gente vai discutir isso na nossa próxima reunião comercial. Se você tem um amigo que precisa vender mais, compartilha esse vídeo com ele. Não é inscrito? Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado e deixa sua curtida. Me conta nos comentários qual é a tua dúvida.